A Câmara de Alta Floresta quer ouvir você. Para isso, conta com a Ouvidoria, um canal de comunicação direto com o cidadão que permite a você fazer elogios, dar sugestões, cobrar, denunciar e obter acesso a diversas informações no site www.altafloresta.nt.leg.br/ouvidoria ou pelo telefone 66 3521 5030. Você faz o registro e pode acompanhar a sua solicitação. Participe do desenvolvimento de Alta Floresta, Câmara Municipal. Municipal de Alta Floresta. Trabalho e Transparência.